Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim apresentar para vocês o A.S. Revita que é o esfoliante da linha da A.S. Cosmetics esse esfoliante ele foi criado para os tratamentos em lábios e para que a minha cliente pudesse também ter em casa para que ela proporcionasse essa restauração, essa renovação celular para o lábio no dia a dia esse produto ele tem uma esfoliação com uma abrasão perfeita, que não vai ferir o lábio e vai proporcionar para ela o efeito necessário para que ela tenha sempre os lábios viçosos com aquela corzinha de saúde, não deixando que ele resseque e receba a hidratação posterior de forma positiva. A S Revita, para você!